Nossa, Block Dash, bora, Blockdash, Block bora. Dash, ele é muito bom nesse mapa. Quer dizer, às vezes não. Você tá com sono? Não, não, porque eu tô com uma vontade de mama de manhã. Galera, tipo, faz, tipo, muito tempo que a gente acordou. Nossa hoje. senhora, você viu isso? Você viu? Isso? Muito Dome. tempo que a gente acordou. Peraí, Tchênsico, peraí, aí, peraí, Tchênsico. aí, Tchênsico. E aí eu, aí eu falei pra não Vocês viram como que eu vídeo, me salvei tá? ali? Não, não. Não, peraí, peraí, eu, eu vou Não, peraí, peraí. Eu acho que... que ele vai perder. Vou não, vou não. Não, vai. Caraca, ganhei, ganhei. Eu não sei não como é. é que eu fiz aquilo. Eu, foi eu... completamente cagado. Meu, eu não sei como é que eu fiz aquilo. Eu não nunca. não sabia que dava pra fazer aquilo. para falar, na verdade eu não sabia que dava só nunca... Ele pulou! A gente vai vir aqui. Ai, meu senhora. eu acho que eu ver um pouquinho pra cima, assim, bem... sabe? Não consegue, né? Ó.